Voltando aqui, pessoal, agora vamos pegar o outro meio aqui, pela Unimap, né? Ver como que está a estrada também aqui da, do Beira-Rio, já que viemos pelo Servidão, né? Viu como que estava, não dá para ficar abusando e passar veículo lá. O tempo fechou, o portal SB notícias está aí, andando nas áreas rurais, né? Você pode observar o tempo. Fechou novamente. Agora eu vou pela Unimap para nós vermos também como está as estradas. Né? É claro que não dá para fazer milagre a prefeitura, né? Com toda essa chuva. Mas quando passar, vai ter que ter uma força tarefa. Muita gente para amenizar aí em dois meses. É o que mais tem, mas não tem o que ser feito. O vereador está convidado para fazer essa esses passeios aqui, para tentar ajudar o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, né? que o problema existe, mas tem solução trabalhando em equipe. Né? É como se fosse uma música. Tem que ter uma um som suave, os dois trabalham juntos. Né? Não trabalhar contra a população. E muito menos contra o prefeito e o vice. Mas olha, serve aqui de. Porque você tem que andar muito devagar, viu? Maria, é, é fácil não e o portal SB Notícia anda em todos os bairros né, com sol ou chuva, estamos lá olha, aqui era um ponto que sempre dava alagamento, para quem usa muito aqui sabe, a prefeitura deu uma amenizada na situação mas ainda merece uma canaleta nas vias laterais aí, pra zerar de vez, né Olha o que desce de água aqui. Em relação também à árvore que eu mostrei, caiu com a chuva no domingo, né? E vamos aguardar também aí o meio ambiente que possa vir até aqui e sanar isso antes que derrube toda todo muro, né, por assim falando essa é a estrada do Beira-Rio aí as pessoas falam, por que só o Beira-Rio? Porque a gente vai também no Cruzeiro do Sul, né Vista Alegre e outros bairros. Tem pontos aqui da área rural que está bom para se dirigir ó. Ai, até cair no buraco. Agora vamos pegar aqui a estrada que vai pela Unimap, sair desse servidão aqui, né? Eu já passei por ele, aqui você vai pelo servidão, vai sair atrás da Câmara Municipal. Então vamos subir por aqui. Aqui também a Prefeitura já fez vários reparos, mas devido a constantes chuvas, enxurrada, acaba estragando todo o trabalho que é feito, né? Se fizer uma canaleta nas duas vias laterais Pode resolver o problema Olha só a enxurrada Que desce de água aqui Né? Olha esse lado está melhor do que o servidão Mas olha aqui para você observar ó, o tanto de água que vai pelo meio da via Por falta de escoamento nas vias laterais Né? Isso Feito uma vez prefeitura vai terá muito ganho. Esse pedaço aqui é crítico. Cheguei os vereadores em fazer uma visita aqui, colocar o guarda-chuva e apresentar para o prefeito. Né? Olha o lado direito, como desce a água. isso daqui é para onde você vem pela Unimap olha só, vai formando devido à água ela não ter canaleta desse lado esquerdo ela atravessa no meio da via e acaba formando erosões né? olha, estou subindo em primeira segunda marcha agora E já estão, deu uma melhoradinha ó. mas o tempo fechou tá aqui aqui essa estrada aqui da Unimed que vai também para o Lebas, Califórnia né? olha como está essa estrada e ali forma uma poça tremenda também se fizesse canaleta nas duas vias aqui, esquerda e direita, essa estrada aqui seria muito interessante, menos trabalho, menos custo para o município, evitaria de ter tanto buraco como tem. Quem quer vir para o beira-rio, melhor vir pela Unimap mesmo, viu? Evite de usar o segundo plano, estrada do servidão. Você pode ficar na mão. Olha isso aqui, ó, que vai formando por não ter ó escoamento nas vias laterais. E olha que a Prefeitura sempre dá manutenção aqui, foi passada a máquina recentemente também. Né? se fazer cair para os cantos, com certeza, é, tá roendo, né, mas ó, foi passada a máquina aqui, se colocar metade da manilha, né, De 200 milímetros cada lado aqui vai resolver o problema. Aqui ó, agora sai aqui. Fechou o tempo, galera. Esses não são os dois pontos aí da quem vai para o Beira Rio, Chácaras Beira Rio, né? as ah. árvores ainda vão cair porque a terra acaba ficando solta, né? Fofada, ó. Opa! Vou ter que esperar. Essa é grande. Às vezes perde a visibilidade também, né? Com a chuva. E olha aqui também, forma ataplanagem nesse ponto aqui, ó. Que você tá vendo ao vivo, ó. Ó, ó o perigo aqui, ó, de não ter escoamento na SP-306. E acompanha mais detalhe conosco aí pelo portal é SD Notícias também, né? conosco aí os detalhes que né? a redação está tentando ver quantas árvores caíram em Santa Bárbara do Oeste nesse período de... de chuva que está acontecendo né quantas quedas é muita árvore para uma equipe só do meio ambiente fazer né é muito serviço E a mais detalhes se acompanha agora conosco aí pelo portal SB Notícia. Cláudio Mariano para o portal SB Notícia.